Vamos lá de onde é que fica o nosso alojamento? Se conseguimos deixar a porta. é Se conseguimos deixar a porta. Tem o pessoal tudo a festejar? Festejar o sei, sei lá, que... a nossa chegada. <risos> <risos> <risos> acho que isto é. queria fazer um vim para aqui, mas é para onde? Não sei qual é a casa. Não sabe, o que é que não Está na tela é, de tem. Acho que é mais para cima. Acho que é mais para cima. Acho. Deixa eu ver. Acho que é aquele portão está ali à frente. É aquela casa. É agora que a Lucinda vem a raboeta. Ainda podes beber muitos pirinetes, senão já sabes, olha. É a Lucinda, é? Olha só para inclinação. A agora que eu ainda acaba. Deus querido. De... É que a história estamos então, se já desse. Não, não, passa a ir lá o carro aqui em cima. Devem vir por outro lado. Deve aqui. Não bora passar ala. Acho que é esta aqui. Até E onde é que está aqui as coisas? A porta, deixa lá ver se é esta. Eu acho que é essa casa. Ora, está aqui o portão, e lá, que imagem, tem ali a dizer, esta caixinha, onde é que está a caixinha? A porta está aqui, né? E depois nesta caixa. E a caixa está onde? Você se vê que vão é uma porrada. Não. A caixa, procura a caixa, Lucila. está aqui? Ah, está aí. Pronto, estava aí, estava é, escondida? Vamos lá, Eu não na... vai lá, mete lá o código secreto. Não, não vai. Parece uma vai. de si, vamos. É Tinés? Eu não. O que que temos aqui? Quais é é, Temos aqui. É, deve ser a casa de uma pessoa, né? Nós temos o nosso quintal este aqui. Vamos ver agora. É. Ficamos aqui, não sei onde, deve ser nesta parte de baixo, talvez. Vai é, ser, é, a partir do mesmo que nos pertence. Vamos lá ver Parece que o Kevin está com uma dificuldade Em saltar uma casa <risos> Parece que não, não dá jeito de para ladrão Também não consegue O Peço tem, tem, tem que ir lá Tem que ir lá eu não, é Pronto, já está Pronto, vamos abrir esse portão aí para ver se está, aqui? Assim, a porta de casa, vamos tá abrir aí. uma coisa da casa aí, isto é o 99B, deve ser esse assim. aí, vamos abrir isso aí, ver se está para abrir, bom, uma porta está aberta, mais ou menos. Tu vai. para mandar é assim bom é, Já temos uma moto e tudo para a nossa disposição. Ah calma, e agora o que é que eu faço é isso? Isso agora deixa estar aí que a gente é. vamos chover. Vamos lá ver aqui o que é que temos aqui. Agora temos aqui o painço, temos um Vamos. o pain ficarmos agora me a com a piscina. Acho que sim. deve ser, olha temos aqui deste lado, temos uma estrada também, temos o um jardinzinho. Não ah, é o portão, uma estrada não é, a casa de uma pessoa né? vem para aqui. Temos aqui a nossa piscina e vamos ver como está aqui o apartamento. Ah, Agora é a minha lá da minha casa é maior que essa, Vou é, lá. Pois, mas tem mais manutenção. Ah. Foi gravado o Silvia. Onde é que vais a fugir? Está aqui a dizer não fumar. Temos aqui uma televisão de 42 polegadas e mais um microondas, frigorífico. E mais aqui umas coisas, ar-condicionado, temos aqui uma, uma camazinha, onde é que está aqui a cama? Vamos abrir aqui uma cama dupla, vamos ver, lençóis, este lado temos outra, outra cama, outra cama e aqui, e aqui desta lá temos a, o chuveiro. E tem como é que é o tipo de cabeça da, da banheira, tem um coco, aqui são transgénicos, toalhas. E temos aqui um filífico, uma mesazinha, microondas, etc. Saco de gelo, e não há cerveja, nem espimante, nem não tem mais nada, não é? Aqui mais nada, aqui temos aqui mais Uma coisa, temos mais nada Pronto, aqui está tudo Está tudo nos conformes Até o Lucido, o que é que achaste? falta a máquina de lavar É uma casa Daqui há é também Fica tudo <risos> Bom, ah, e agora vamos buscar as coisas mas... Vamos buscar as coisas agora Vamos buscar as coisas e que temos aqui, aqui. Podes deixar e voltamos logo Só ali fechado para aquele lado. Temos aqui a piscina. Está um bocado de tripa aí tá de novo. Não, mas deixa que todos façam esta madeira para ele. Não, mas tocar o carro em cima. Tu não podes vir por ali, aqueles carros não vêm por ali. Está bem, é tipo tu os ruas. Não podes passar por ali. Ah, eu estou a carrega aquilo. Vá. Sim, tem a noite toda para carregar os carros. Isto é que é farbo. Parece que ah. é. Olha, temos aqui vista para o quarto da Lucy. Ou do Kevin, depende. Vem ali de baixo. Vamos lugares. Os carros nunca passaram e nunca vão passar. No caso é. da vinculação? Os carros vêm de além, não vão daqui para baixo nem de baixo para baixo. Mas que está, está tudo trilhado aqui o para, para, para os carros agarrarem, escorregarem. Mas não pode. Como é que os carros vêm de além? Olha, não, não quero o carro aqui, ficar aqui para cima. Assim. Desculpa não. lá, mas não quero. Está bem, deixa Vamos escarregar. Não gosto da porta aqui. Não. Não. Vamos carregar as coisas também, vou ficar aqui pouco tempo, vamos. E a roupa também já não há nenhuma. Também olha. Os cheques também não pesam não. Pesa muito. Ai, ah, minha bela filha terceira. Foi <risos> senhora. Tinhas lá tudo não Tinha para lavar e para secar Pois tinhas, ainda tinhas lá um queijinho e um, um poesito para comeres Aquela é que foi melhor, só foi duas noites, mas aquela não te esqueces Pois não Está aí o um vídeo também no canal, podem ver também então, Está na descrição o, o link então, Vamos lá Não era uma casa, era uma moça não? Ah, Era tudo antigo, limpa ali não me ao pé, ao pé O pé passado aqui tens que mudar de carca. Olha, não vês que é que ela? É óleo? Tá pois uma então, vez dois. que se isso não é uma estrada para passar e carros. Está numa garagem. Daqui até ali é uma coisa. Agora dali para cima é outra. Mãe, não mais. Está tá bem. ficar sem carro. Ela se lá para cima. <risos> então, Mas o que é que barulho é esse que anda para aí? É pessoal da que deve fechar, para ir jogar o Real Madrid ou, ou Barcelona. Agora por cima As brasas. bem até agora vamos tirar a, a tralha e depois logo a fazer fazer outra, outra análise do apartamento quando, quando vamos já tudo na no local até já Já amanheceu, não é, Já estamos aqui em, em Ai, direto para a TV Cueca. <risos> Tem palavra para dizer para a TV Cueca? Não, não. Isto é o Almas Adventures, né? é? outra televisão, televisão. É, aqui a nossa piscinazinha. Ali o resto de sol a vir por aquela colina abaixo. Temos aqui esta magnífica casa. E vamos lá aqui subir as escadas. Olha a tua piscina está lá. A casa nossa é maior, é um bocadinho maior, Ó, temos aqui um cadeado. Que seja maior, seja pequeno, é minha Pois, pelo menos essa é, é, é tua, abre aqui o cadeado. E hoje já vimos aqui, pois tem ali o, o código da chave, que ele está ali, vai saber o código secreto. Agora não precisa de chave. agora não precisa de chave ali, chave. Tem aqui é um o 9B. Por cima, aquela porta e é da outra habitação que está alugada. Está um bocado as pessoas que moram ali, não se sabe. E, Mas até agora, até que está ali que dormiste, Cília? Bem. Dormiste bem? A cama é boa? Muito bem. Dormi Oi. sozinha. Pois, é que é bom. Ninguém é para roubar as mantas. Ninguém. E o Kevin? E o Kevin está aqui a esconder-se da imprensa? O é. que é que achaste, Kevin? A cama era boa. Era boa a cama? É. Dormiste bem? É. Pois não, uma cama é de casal é sozinho. a <risos> vias, Eu estou despojado lá em cima de coisa. Aquecimento central, aí temos, um temos ali um perro, né Cecília? Temos um perrozinho ali. Temos aqui um perro e aqui com vidros para ninguém saltar. Perro ali. Vamos nós aqui para a nossa viatura. Estacionamos ali à frente. A água tem muita pressão, que é bom. Aquecimento central ali na casa. Está tudo bem quentinho. divisão espanhola. O que é que queremos mais? É na maior. Parece bem, se vamos para a piscina, porque agora se vamos a comer ainda não posso ir ainda. <risos> parámos ali o carro, parámos ali o carro ontem, hoje ainda dá lugar até o estava aqui outro carro também. Vamos lá ver, e esta aqui é a estrada, viemos dali vamos para ali. O nosso carro está ali onde está o Kevin e Lucília, aqui para esta rua. A subir está um bocado inclinado, consegue ver ali a subida, por isso é que deixamos o carro cá em baixo. Agora temos aqui para este lado, vamos lá. Temos um o carro, nosso carro ali mais à frente. Las Brazas. A casa já está de luta, já está aqui. Vamos continuar. Vamos ali, roupa suja. Vamos fazer também, levar a roupa, né? Parque de bolas, parque clientes. Roupa suja, porque isto. Já há uns dias estamos indo. E. Estamos e assim, tanto, tanto, tanto, tanta roupa assim. Trazendo o carro, vamos lavar alguma roupa ali numa área. Podem ver o meu vídeo aqui. Aquilo é de sementes, de produtos agrícolas. Já semeia. Mentes de lenha. É ferragens, não é? De, é, de, é de né? Mais ou menos. É a é, é, é, é, é, é, é como lá o Cláudio, não né? é? de mil fontes. É a mesma coisa. E tintas e etc. mais parte agrícolas e temos aqui o nosso carro aqui para a direita, mais um café ali, tem mais uma coisa que não se identifica, nosso carro está ali ao fundo, lá ao fundo lá lado direito, à direita, como costumam dizer, está ali nosso carro ali e tem outro cão ali na navegação. e vamos fazer o vídeo, vamos fazer o vídeo, estamos ali, temos um guarda no cão. Um guarda-no-cão. Um guarda-cão. Um guarda-no-cão. Depois temos o portão a guardar o cão. E está aqui o nosso vinho. E temos aqui o meu cão? Como é que é? Como é que é? É o Kevin? Este é o um molino. mas está a pegar o cauda. Está feliz da vida. Está feliz da vida. Vamos lá. Então Vamos lá. Vamos lá lavar a roupa agora. Lava a roupa isto Temos que dar com a roupinha lavadinha, não né?